E aí, gente, deixa eu contar pra vocês um pouco sobre o dia 4 da viagem, dia 21 de novembro, o que que aconteceu. Que eu variei madrugada trabalhando, acho que eu fui dormir 3, 4 da manhã, e aí eu perdi a hora que eu tinha uma consultoria de roteiro. Hoje, 9 horas da manhã, acordei às 10. Só que eu tenho anos muito fofos e a Sônia não ficou chateada comigo. E aí eu falei, cara... Algo de errado não está certo Então preciso rever como está minha rotina Então eu fui lá, fiz o meu yoga, fiz a minha meditação Falei, vamos ajeitar essas coisas do, que, do jeito que tá, não dá pra ficar E aí eu fui, também meu café na hora do almoço E comi um macarrão que eu tinha comprado pra janta de ontem Que eu não consegui comer, aquele macarrão de salada, né? Comi também nigiri Porque nigiri faz parte da minha rotina aqui no Japão Tomei um cafezinho, porque nessa hospedagem tem café, tem chá, tem um monte de coisa de graça Além da lavanderia também, que é de graça Fiquei impressionada com isso E comi aquele, aquela gelatinazinha com fruta, porque como fruta é muito cara aqui no Japão, eu sempre compro essa gelatina porque ela é muito mais barata do que comprar uma fruta. Quando eu vi, trabalhando, postando, 3 horas da tarde, falei, ah, agora eu lasco, preciso sair pra almoçar, não tomei de copo quando encontro mais restaurante. E aí eu fui que é famoso, aqui Kimwen. O nome dele é Kamoto Negi. Ele só tem atendimento em japonês. A maquininha aqui do Rambai que de compra só tem as coisas escritas em japonês. Então, mal ou bem, você tem que saber ler alguma coisa para conseguir fazer o seu pedido, tá então, tudo bem, falar fui lá, fiz o meu pedido aí depois de lá eu fui em três lojas, na verdade eu queria comprar duas coisas só, não era um fone para fazer essas ligações no computador, aí eu fui na série a série é um hiakuin shopping, e eu gosto muito dele, mas eu também queria passar na Daiso para ver as, as opções, e na Dunk, além disso eu queria comprar uma mala, porque a, além da mochila ter estragado né, que eu contei no de ontem a minha mala também resolveu estragar a rodinha dela resolveu ir embora E aí então eu fui comprar outra mala E assim tem três lugares mais pra comprar mala aqui em Tóquio Um é naquela Ginza Karen Outra em Akihabara tem algumas lojas boas pra comprar mala também E aqui na Meio Kucho, também tem muita loja é, com valor bom pra comprar de tudo Na verdade a Meio Kucho tem muita loja Então eu cheguei na Meio Kucho, era de dia ainda e eu voltei já era de noite e aí fica a dica que aqui é tem muito prédio Que é tipo shopping Então a cada andar são várias lojas As lojas da Síria e da Daiso, por exemplo Elas ficam lá no sétimo Oitavo andar de um desses prédios Então se você não olhar pra cima Você não vai encontrar essas lojas Então tem muita opção é, Tanto de loja aqui nessa região Quanto de lojas promocionais Cara, muita coisa mesmo assim É absurdo é muita loja é lugar Então comprei minha mala nova Comprei umas coisas na também que estavam em promoção voltei voltei pra hospedagem Deixei tudo aqui E já fui jantar Então eu fui no Coco Curry E comi o que? O famoso Carerais Aproveitei e gravei um vídeo pra vocês Que vai ao ar não sei quando Sobre como é que funciona o Coco Curry É bom, bonito, barato, gostoso é, Vale a pena vocês irem também Beleza? Então cheguei aqui Estou trabalhando desde as nove Já são uma da manhã Mas é esse, saber conciliar essa rotina de viagem com o trabalho É a parte mais difícil de trabalhar hoje Beleza? Vou ficando por aqui Acompanhem os próximos dias pra saber o que vai rolar nessa viagem Tchau, né?